A que, se todos fazem a mesma coisa uh, é porque existe, digamos, um, um, um consenso tipo trust, de que é, ganham mais todos em vender uh, pacotes uh, grandes com coisas que não interessam às pessoas do que, do que oferecer só a internet ou só a televisão. Um, não vejo, aí não vejo não vejo problema pois as pessoas bem, pagam uh, os, essas pessoas pagam os canais e depois não os veem. Uh, tudo bem o que é interessante é que essas pessoas que têm só internet já arranjaram formas alternativas de sociabilidade não é porque uh, bem, para já uh, tipo Netflix há uma cassina e depois uh, dividem o preço e, e há acesso através daquela assinatura existe o acesso em casas diferentes mas depois o que é interessante é que há grupos de amigos, grupos de pessoas que se reúnem para discutir séries da de, de, de, de Netflix. Isto é, toda a gente via a Gabriela, por exemplo, e falava da Gabriela. E agora as pessoas fazem a mesma coisa porque precisam de falar umas coisas outras, basicamente. E, portanto, vem a mesma série, eu vejo a mesma série que o João porque... Somos amigos e temos que falar de alguma coisa e, e temos que sociabilizar coisas, temos que encontrar pontos de, de comuns para, para conversar, não é? E, portanto, eu também já falei com jovens, os tais que já não vêm televisão, que, que, me, que me disseram assim, ah, eu quando descubro uma coisa muita gira na internet, ou no Netflix, ou no YouTube, a minha tendência imediata é, é falar logo aos meus amigos, ou escrever-lhes e dizer, tu já viste não sei o quê? Porquê? Porque a pessoa não quer estar sozinha no mundo, não é? coisa mais uh, uh, horrível para o ser humano é estar só, não é? Okay. E, portanto, uh, estão, uh, assim, estão só na internet, mas uh, essa autonomia acrescida convive com uma necessidade de ser um ser sociável e de falar com pessoas sobre, sobre essas coisas. Agora, não sei até que ponto é que esta sociabilidade se pode desenvolver a ponto de matar a televisão. Um, generalista broadcast Eu, para já não vejo isso